Hoje estamos aqui com mais uma review para o nosso canal e uma review muito, muito, muito, muito especial dessa marca maravilhosa que é a Sultan Ruka. A gente já teve vídeo da Sultan aqui, então vamos deixar aqui a review do Midi para vocês. Então pausa esse vídeo, abre outra aba, termina esse vídeo, vai lá ver o Midi, que aí vocês conseguem ter um comparativo muito massa. Mas hoje a gente vai falar desse lindão, desse maravilhoso, desses, né? Temos três aqui para mostrar para vocês, o Mani Sulta, beleza? Então, vem comigo, meu nome é Roberto Jurema, esse aqui é o canal Tazu e aqui você vai saber tudo sobre essa maravilhosa cultura do arguilho. Então, bora, solta a vinheta! Bom, para quem não viu o vídeo passado, foi um dos vídeos mais especiais aqui do canal, para mim, por quê? Porque a Sultan, essa marca incrível, essa marca maravilhosa, essa marca cheirosa de pessoas incríveis, alô Amanda, maravilhosa, que viu o vídeo do MIDI, viu o conteúdo que a gente estava produzindo no canal, entrou em contato com a gente pelo Instagram, dizendo que gostou muito do nosso conteúdo e queria enviar um presente para a gente. Eu fiquei muito, muito, muito feliz, muito agradecido já pela mensagem, porque eles estavam parabenizando a gente. Então galera da Sulta, mais uma vez, muito obrigado. Se você também não viu o vídeo que a gente faz, esse unboxing também vai estar aqui no card. Eu abri a caixa, aquela caixa gigantesca, e veio nada mais, nada menos que um Mani Sultan. Esse daqui que vocês estão vendo, que é o Mani Sultan do Spider-Man, né? do Homem-Aranha, do Miranha, como aí vocês quiserem chamar. Que é esse modelo maravilhoso aqui, olha que coisa linda, vermelho, azul. A gente ainda não tinha vídeo no canal falando do Mani Sultan. Como assim a gente não tem vídeo no canal? Fazendo as contas, a Sultan me deu esse daqui, não me deu mais nenhum. Da onde surgiu esses dois aqui? Sim, eu já tinha dois Mani Sultan aqui em casa, foram argilhas que é, desde a época que lançou eu tinha muita vontade de ter, então esse daqui foi um dos meus, foi o meu primeiro quase arguile grande, é, que foi o Mani Sultan da Harley Quinn. Depois eu também adquiri o Mani Sultan no Pantera Negra, essa coisa linda. E a Sultan me mandou esse modelo incrível do Homem-Aranha. Ah, mas Jurema, você já fez a review do Midi, que é, é mais novo, é o último lançamento da Sultan. Pra que fazer uma review do Manny? O Manny é um arguile completamente diferente do Midi, mas que tem muita qualidade e ainda vale muito a pena. Não é porque a Sultan lançou o Midi depois do, do Manny, que o midi necessariamente é melhor, né? Tem para todos os gostos e o Money tem muita qualidade e algumas peculiaridades que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo e vocês vão entender. E a primeira stem da Sultan foi o Money. Então já tem um tempinho, o Manny já tem um tempo de que foi feito e ele veio é, uma das cores padrões que a gente vê aí. Vocês estão vendo algumas fotos, a gente está botando aí na tela. Esse é o Mani. E aí, qual a diferenciação desse mane, desse mane, desse mane, né, desses manes que eu tenho aqui para os primeiros manes lançados? Em questão de estrutura, não tem nenhuma diferença. Porém, a Sultan, é, querendo realmente inovar no mercado, trazer algo diferente, focar um pouco na estética, trouxe a linha Heroes e Anti Heroes, que são linhas do mane Sultan que tem a sua cor, né, é, inspirada em algum super-herói ou anti-herói. É, do mundo Marvel, DC, enfim, dos comics, né? Então nós temos aqui o do Spider-Man, a da Harley Quinn e do Pantera Negra, né? Dois representantes da Marvel e um representante da DC. E qual é a diferença é, desse modelo, né, dos modelos dos super-heróis, para o modelo normal do mãe? Só realmente a cor, a funcionalidade é a mesma. O material é o mesmo. Então, o modelo dos heróis, ele vem sempre em duas cores, né, representando o herói ou o anti-herói. A diferença também na caixa, os arguilhas da linha Heroes já vem com piteira e contrapiteira combinando com o setup. E todo o arguile, ele é customizado com o logo, com alguma coisa que faz referência a esse herói. Depois, que a Sulta lançou é, os Heroes, né, a linha Heroes, ela também lançou uma terceira linha do Money, que eu não tenho nenhum exemplar, mas está passando aqui na tela para vocês, que é o Money Plus, que a única diferença também está nas cores. O Money Plus ele tem um tipo de é, pintura, né, um tipo de, é como se fosse uma textura que deixa ele um pouco mais chique, um pouco mais luxuoso, um pouco mais... Plus mantém o mesmo modelo. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Nesse vídeo, você vai conseguir saber tudo que o Money Sultan traz. Então, comprando um Heroes, comprando um Plus, comprando um Normal, é, você vai saber que a funcionalidade é a mesma, só vai mudar realmente essa questão de vir com piteira ou não, e as cores. Ponto. Então tá aí para você escolher o que mais te atrai. Obviamente que é, vão ter uma diferença ali de preço é, em cada modelo, então sem mais delongas, vamos para a review. Uma coisa diferente aqui, diferente do que vocês já viram nas outras reviews, falar um pouco sobre a fumada desse arguilha. O Mani Sultan ele tem uma puxada extremamente leve, extremamente leve. Eu digo que realmente revolucionou é, as puxadas. né? Desde o Mani, a gente começou a chamar o famoso padrão brasileiro, que é esse padrão de uma puxada extremamente leve, que a gente não vê em outros lugares. É importante saber que arguires maiores vão ter uma puxada um pouco mais pesada que os arguires menores. Né? E por que, que eu digo mais pesada e não um fluxo mais restrito? Porque o fluxo provavelmente vai ser o mesmo. Porém, arguilhas maiores, é, o caminho que a fumaça vai ter que percorrer do roxo até o vaso, até a mangueira, vai ser maior do que o caminho num arguilho pequeno. Falar um pouco do respiro desse meninão. E o respiro é, do Mani ele tem esse formato meio... É, parece uma colmeia, um potezinho de mel, né, do ursinho Poo. E aí ele tem quatro rasgos laterais, né, dois de um lado e dois de outro, o que dá uma vazão bem interessante, e uma bolinha de nylon. Vamos ver aqui a funcionalidade desse respirinho maravilhoso. Com uma purgada só, vamos ver. Já tirou ali seus 80% de fumaça. Vamos ver. Ainda tem um pouquinho. Bom, então como vocês puderam ver, o respiro ele é bem funcional. Claro, ai não tirou com uma purgada só. A gente tem que lembrar que isso daqui tá num arguile grande, né? Tá no modelo grande, então ele não normalmente não vai tirar 100% mas o respiro ele é muito leve e faz muito a função de resfriar o rote né volume de fumaça eu não preciso nem falar né claro eu já falei em outros vídeos mas se esse é seu primeiro vídeo no canal hidratem-se é isso que eu tinha para falar 90% do volume da fumaça vai vir né do seu preparo o preparo vai fazer uma influência ali de 70% no mínimo do volume de fumaça, depois a essência, né? o que a essência produz normalmente, se é uma essência ah. que produz muita fumaça, se é uma essência que produz pouca fumaça, mas o argila ele pode atrapalhar ou potencializar um pouquinho mais isso. E esse aqui faz um papel perfeito, ele é incrível em questão realmente de fumado, é uma fumada que particularmente eu gosto muito, é muito boa. Vamos lá? Incrível, incrível. Bom, agora eu vou mostrar para vocês todas as partes desse arguilhe, como ele é montado, como as partes funcionam, o material, tudo antes de fumar, né, realmente. Tudo que esse arguilhe traz é de funcionalidade. Então vamos lá. Aqui nós temos, como eu falei pra vocês, o Mani Sultan, esse aqui na versão do Pantera Negra. Aqui mostrando para vocês nos detalhes. Por que eu estou fazendo com esse daqui, sendo que a review principal está sendo aqui? Porque, como eu falei para vocês, a estrutura deles é igual, é a mesma. Então, a gente vai falar com esse daqui para não ter que desmontar esse meninão que eu estou fumando, que está gostoso, que está top. Bom, estamos com ele todo desmontado aqui para vocês, para vocês verem peça por peça. Faltou essa partezinha aqui, mas, enfim, não faz tanta diferença. Aqui a gente começa com as downstands do Arguile. É importante vocês perceberem que são duas e a gente vai mostrar daqui a pouquinho por que, que são duas, mas elas têm um sistema de o-rings. O que é o sistema de o-rings? Elas têm as downstairs, tem essa borrachinha aqui nas pontas e essas borrachinhas vão fazer o papel de vedação e de encaixe, né? Enquanto muitos arguilhos. É, são feitos por rosca, esse daqui, a maioria das partes também é por, por rosca, esse daqui é um sistema que substitui as roscas. Você simplesmente encaixa e por atrito, né, fricção, vai fazer a vedação. Essas borrachinhas, elas ficam unidas, não caem, é um sistema realmente muito bom. E as O-rings funcionam muito, muito bem. Aqui a gente tem uma pecinha muito importante, que é a chamada peça híbrida. Vocês vão descobrir e ela também é por o rings. Então ela também tem essas borrachinhas. Essa parte aqui a gente vai deixar para já já, que eu vou explicar para vocês. E aqui nós temos a parte do corpo realmente da STEM. Aqui, primeiramente, o coração, certo? Que é bem simples. Aqui a gente tem uma central e ela é por rosqueio aqui. O restante do corpo do arguilho, né? Também uma central. O encaixe de rocha. E o suporte do prato. Ele vem separado para que você possa fazer uma boa higienização. Então, fechou aqui. Aqui está o arguile na sua versão padrão montada. Por que eu digo versão padrão? Porque esse arguile, como eu mostrei para vocês, é de rosca. E você pode montá-lo da forma que você preferir. Como assim? Se eu quiser botar essa partezinha aqui e simplesmente só colocar essa parte em cima, eu consigo... E fica um arguile pequeno, mas montado e funcional. Ele funciona completamente. Esse arguile da Sultam, ele traz um sistema muito incrível, que são os famosos arguilhas híbridos. O que é um arguile híbrido? Uma peça híbrida e essa peça vai se encaixar aqui. Quando você encaixa essa peça, o arguile se torna um arguile com encaixe macho ou seja, ele vai ser enfiado no vaso grande. E tirando essa peça, o arguilhe se torna uma arguilhe fêmea, com encaixe fêmea, que você vai enfiar o bocal do vaso pequeno nele, ficando assim. Fêmea e macho por quê? É um nome dado basicamente pelo tipo de é, forma de encaixe. É basicamente biológico. E justamente por isso você consegue tirar e colocar essas centrais da forma que você preferir. Se você quiser fumar num vaso pequeno com ele totalmente montado, eu não indico porque vai pesar e pode cair, enfim. Mas você consegue. Quer botar só uma central aqui para ficar um pouco maior? Quer fumar ele no arguile grande? E por que duas downstains? Justamente porque você consegue usar só uma para um vaso pequeno ou encaixar uma na outra e ela fica grande. Ou mesmo se for um vaso grande, mas ainda assim ele é pequeno, né? Ali, como eu falei, um vaso um pouco menor que o normal, um de 26, por exemplo, você pode usar só essa daqui que talvez funcione. Então você vai aí, tem todas essas opções para você né, brincar. Ele é um argile completamente feito de alumínio, né? Então é um material muito bom, é um material que. É, dura muito, que é bem resistente, então é uma argilha aí que vai, você vai ter, vai comprar, e vai durar por muito tempo. Em questão de detalhes, né, do acabamento, esse arguilha é completamente perfeito, você não consegue ver nenhuma rebarba, nenhuma ponta solta, as roscas funcionam muito bem, tudo funciona muito bem nessa argilha. Então, assim, a Sultan, ela trouxe no Mani Sultan, realmente uma revolução. Bom, voltamos aqui para passar realmente... Só esse finalzinho, as considerações finais sobre esse arguilhe. Primeiro ponto, é, o Mani Sultan, ele traz essa questão do argile híbrido. Mas não deixa a desejar em nenhum dos pontos. Jurema, é, você falou, falou, falou, só disse qualidade, você tá comprado, né? Esse vídeo é patrocinado, é alguma coisa, você não vai falar nada de ruim, esse nargue veio do céu, é um anjo, é perfeito? Como vocês puderam ver, eu já tenho arguilhes da Sultan, muito antes da Sultan me dar calma. Esse argile tem sim um defeitozinho só, que eu consegui perceber, mas é um defeito muito mínimo. Vamos lá, qual é esse defeito? Como eu falei, é, duas partes desse arguilho, a Downstain e a peça híbrida, são de O-rings. Qual é o problema nisso? As O-rings, é, dependendo do seu manejo, se você é uma pessoa menos cuidadosa que o normal, dependendo do local que você guarda os seus arguilhos, dependendo da forma que você usa, elas tendem a se desgastar muito rápido. Então, o diferencial é como a marca consegue solucionar esses problemas ao longo do tempo. E a Sultan é perfeita nisso. Simplesmente, eu entrei em contato com eles? Não, tudo bem, a gente envia para você. É, você só paga o frete, não paga pelas borrachas, e você recebe na sua casa quantas você quiser. Então, como eu falei, defeitos? Tem. A marca soluciona tranquilamente. Beleza? E esse arguilho, vale a pena comprar? Né? A gente sabe que lançou o midi já, tem outros arguilhos um pouco mais novos. E o que eu falo para vocês é que ainda vale muito a pena. É, esse sistema de ser híbrido a gente não encontra em tantos arguilhos, tem outros modelos aí de outras marcas. Mas é um sistema muito bom e a Sultan faz muito bem. O material desse arguilho é perfeito, acabamento... É intocável, assim, realmente algo maravilhoso, a estética me atrai demais, é um arguilho que tem uma estética para mim mais do que o mid, por exemplo, eu acho o Manium muito mais bonito, o preço está aí na faixa dos 550 até 750 reais, é, em média você encontra aí, como eu falei, tem uma diferença aí do modelo padrão para o modelo Heroes e Plus e afins, então finalizamos mais um vídeo por aqui. Estou muito feliz de ter feito essa review. Mais uma vez, muito obrigado, Sultan, por ter é, mandado esse arguile para a gente. É, como eu falei, eu já tinha outros, poderia ter feito a review já há um tempo, mas eu não poderia deixar de fazer agora, já que a Sultan deu esse presente maravilhoso. É Sultan, mais uma vez, o canal está aberto. É, sempre que vocês quiserem que a gente faça qualquer coisa, só falar com nós, porque a gente gosta muito da marca de vocês, sem sacanagem. Amanda, Galera da Sultan, muito obrigado e obrigado a você que viu esse vídeo até aqui, um super like aí, enche de like, é muito importante, se inscreve no canal se é a sua primeira vez aqui ou já viu outros vídeos e ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo aí com seus amigos que estão querendo comprar um novo setup, um novo Arguile, é, para eles verem esse Arguile sensacional, segue a gente nas redes sociais, como eu já falei, estão passando aqui na tela, é, deixe seu comentário, qualquer sugestão de vídeo, dúvida, crítica, estamos muito abertos. E também vai estar aqui na descrição as redes sociais da Sultan para vocês irem lá dar uma olhada. Se vocês forem, assim como no vídeo passado eu pedi, deixa lá, segue eles e manda uma mensagenzinha, deixa no comentário na última publicação que vocês vieram pelo canal Tazul. Isso vai ajudar bastante a gente e é uma forma de presentear também a Sultan, de agradecer é, pelo presente que eles mandaram pra gente, né? Vocês indo lá, conhecendo, a gente também troca é, essa questão de divulgação, né? Daqui pra lá, de lá para aqui. Então, muito obrigado de verdade e é isso, até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu!